Olá, bom dia a todas e a todos. A gente inicia mais um webinar de hoje sobre estratégias de aprendizagem remota. E para participar desse programa, a gente trouxe a Lúcia <risos> Daniela Miguel que é doutora e mestre em educação pela Universidade de Harvard. Ela vai apresentar algumas ferramentas desenvolvidas pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira, CIEB, que apoiam secretarias municipais e estaduais de educação na implantação de estratégias de aprendizagem remota nesses tempos de pandemia. É...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 Atualmente o Carlos é consultor na área de gestão educacional e está conosco aqui diariamente nas videoconferências de gestão para a Secretaria de Educação. Muito obrigada, Carlos, pela sua presença. tem um bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Lúcia. Que bom que a Lúcia hoje está conosco. Vai trazer um tema bastante interessante e ontem eu comentava com ela que acho que vai ser uma conversa extremamente produtiva pelo que a gente tem acompanhado aqui das demandas dos municípios Principalmente para aqueles que querem, neste momento, organizar algumas atividades não presenciais com os alunos. Vai ser amanhã muito agradável. Bacana. Lúcia, a gente tem um momento é, no início do nosso webinar que é para lançar uma pergunta. A gente tem uma enquete. Assim que as pessoas responderem, a gente vai voltar com, a, com as respostas para discutir um pouquinho sobre elas. Então, Ana Clara, se você puder lançar a primeira pergunta, e aí logo na sequência a gente inicia. Quais são as suas principais dúvidas quanto à aprendizagem remota? e educação à distância. Então, tem algumas possibilidades, a gente pede que vocês respondam. E, Lúcia, se você quiser, já pode começar a conversar. Vamos lá. Tá ótimo. Acho que essa pergunta realmente é um bom começo para a nossa conversa nesta manhã. É, vocês todos, gestores de educação, professores, todos que trabalham com educação, estão vivendo um desafio duplo. Né? Um desafio de enfrentar essa pandemia, que para a gente é uma coisa nova, uma coisa que cria um desafio que cria ansiedade, que cria preocupação sobre a nossa saúde, sobre a saúde das nossas famílias e mais um desafio profissional em pensar como é que eu continuo mantendo meus alunos engajados em atividades de aprendizagem mesmo eu estando distante deles, mesmo as escolas estando fechadas. Então eu brinco que para os educadores esse está sendo um desafio duplo e um desafio que a gente precisa é, conversar e trocar ideias para ver como é que a gente enfrenta ele de uma maneira coletiva. Eu estou acabando de sair agora de uma call que está sendo feita em 98 países do mundo com professores, ouvindo professores. Eu fiquei muito impactada com o depoimento de uma professora de Nova York é, que ela disse, olha, eu estou na cidade mais rica do mundo, com todos esses recursos, e mesmo assim tem sido muito difícil para a gente continuar com os alunos engajados em aprendizagem. A gente não tem ideia ainda de quando as escolas vão reabrir e a gente não, não tinha a ideia do, é, do gap, da, da, da separação que existia entre os alunos da nossa rede de ensino. A gente imaginava que havia diferenças sociais, desigualdades sociais, mas agora isso está ficando muito claro. Né? Alguns alunos não têm nenhum acesso à tecnologia, a nenhum device, né? nenhum equipamento e também não conseguem é, ter internet suficiente para participar de atividades online. Isso para mim foi muito interessante porque mostra que realmente não é só no Brasil, mas o mundo todo está se questionando sobre como enfrentar esse desafio de continuar fazer as crianças aprenderem, não mais na, no, na, no local físico da escola, mas fazer isso remoto. Então, eu acho que para acalmar um pouco a nossa sociedade, a primeira é, questão que eu queria colocar é isso. Isso é uma questão global que todos os educadores em todos os lugares do mundo têm é, se perguntado e enfrentado. E quando a gente olha para diferentes países, alguns que já passaram por essa crise, que já tiveram o ápice da crise do coronavírus, o que deu certo e o que não deu certo em termos de continuar a aprendizagem tem muito a ver com a experiência prévia que havia nessas redes de ensino com o uso da tecnologia. E é importante a gente diferenciar o que é ensino remoto, né? E o que é ensino à distância? Estou vendo que agora, na mídia, as pessoas estão usando esses termos como, como eles fossem sinônimos, como tivessem o mesmo significado, e na realidade eles não são. Educação à distância é uma modalidade de educação que exige um planejamento de currículo, desenvolvimento de materiais pedagógicos próprios, é, é, professores treinados e capacitados para dar aula online, um sistema de tutoria que acompanha esse, esse ensino. É, então, o que a gente está tentando fazer hoje, eu vou mostrar um pouquinho os dados que a gente tem do que as redes municipais e estaduais têm tentado fazer, é uma tentativa de prover conteúdos, de prover alguma atividade educativa, mas isso não pode ser caracterizado como um ensino à distância, até porque o ensino à distância ele é recomendado e apropriado para níveis de ensino mais avançados, onde os alunos já têm uma autonomia, já sabem aprender sozinhos é, e, e não, não é muito apropriado, claro, para a educação infantil, para os anos iniciais do, fundamental, é, do ensino fundamental. Então, o que eu queria propor hoje para vocês, para guiar a nossa conversa, é nós olharmos o site que o CIEB produziu é, para é, ajudar os gestores públicos a tomarem essas decisões sobre como eles vão continuar com as suas atividades nessa pandemia, é, nesse distanciamento social agora proposto, né, onde as escolas estão fechadas. Lúcia, Vou começar com... só, vale. só pedindo, é, porque algumas pessoas estão perguntando e a gente tem é, para contar um pouquinho para o público do PVR, o que é o CIEB e como é que começou? Porque as pessoas querem conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Exatamente, eu é legal, ia começar eu não, por aí agora. Eu não agora. Tava, eu te falando, <risos> eu só queria te interromper porque estava legal, mas agora Estava não... legal, é. Fiquei é, na dúvida se ela seria ia começar a compartilhar. Seria legal. Ótimo, eu vou entrar agora no site do CIEB e aí a gente, muitas dessas perguntas é, vão ser respondidas. É, eu vou entrar direto aqui no, na página que a gente construiu é, para, a, é, para responder. É, alguém poderia tirar esse... Ah, eu posso. É, bom, gente, o CIEB é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, nós somos uma organização sem fins lucrativos, é, estamos operando há quatro anos, é uma, uma organização recente, e o SEB foi criado para trazer o uso da tecnologia e a inovação para melhorar a qualidade e equidade da educação brasileira. Então, desde o nosso início, o que a gente vem dizendo e tentando propor para as redes, para as secretarias de educação, é que a tecnologia tem que ser parte da educação oferecida, mesmo não em tempos de crise, porque ela pode ser uma alavanca muito importante para a equidade e para a qualidade da educação. Então, todos os modelos e, e os materiais que o CIEB desenvolve eram muito voltados para como incorporar a tecnologia na sua escola. O conceito que nos guia e a nossa missão é transformar todas as escolas brasileiras em escolas conectadas. O que que quer dizer isso? É uma escola que coloca no seu PPP, no seu projeto político-pedagógico, o uso da tecnologia como uma ferramenta importante para melhorar a qualidade e a equidade. Isso se reflete no seu currículo, nas práticas pedagógicas mediadas por tecnologia que aquela escola adota, pela formação dos, de competências digitais de professores e gestores, pelo uso de recursos educacionais pré-selecionados pelos professores, pela equipe pedagógica da escola, e alinhados ao seu currículo, e por ter, claro, a infraestrutura, tanto de acesso aos equipamentos, computadores, tablets, é, quanto à conectividade. Então, para a gente, quando a gente fala em tecnologia da escola, são essas quatro dimensões que tem que ser completadas, tem que ser contempladas. Uma visão clara do porquê e para que eu vou usar a tecnologia e a integração é, na prática pedagógica, a formação de competências de gestores, professores e alunos e, a, o, e a, o, uso da, a, a, o fornecimento da infraestrutura para que a, a, os alunos tenham acesso na escola e fora dela aos equipamentos e à internet. Então, a gente trabalha com esse conceito de escola conectada e a nossa missão é ajudar as secretarias a se organizarem para serem escolas conectadas. Então, o CIEB trabalha o nosso público, é muito vocês, gestores públicos, que buscam essas ferramentas para poder trazer a tecnologia para dentro da escola. E o que a gente está vendo hoje, como eu falei, é que quem já tinha tecnologia incorporada nas suas práticas pedagógicas está conseguindo fazer essa transição muito mais fácil para a uso, o uso remoto. Né? E quem não tinha nenhuma experiência, os professores não tinham nenhuma competência digital, é, não, não conseguiam ter essa, estão com mais dificuldade de fazer essa transição. Então o CIEB criou, no site do CIEB, que é www.cieb.net.br, nós criamos essa página especial sobre a pandemia. E essa, essa página contém alguns conteúdos, eu queria ir navegando nela com vocês para mostrando o que a gente está oferecendo de apoio para as redes de ensino. Então a primeira coisa que a gente fez, quando como as escolas foram fechadas, foi fazer uma pesquisa junto com o Concede de Undime, é, com as secretarias pensando o que, que você está planejando em fazer, quais são as dificuldades que você está prevendo que você vai ter que enfrentar. E conseguimos uma resposta muito boa, tivemos 3.032 respostas a esse questionário, esse mapeamento da rede, 21 redes estaduais e 3.011 redes municipais. E o que a gente viu nesse retrato é que as redes estaduais já estavam... É, planejando estratégias para colocar os, é, o ensino remoto funcionando, mas as redes municipais estavam tendo muitas dificuldades, então a gente traz aqui os números do mapeamento mas eu vou entrar aqui é, no site vocês clicam aqui e acessam a todo esse estudo a, o número de respostas, o universo que foi feito, eu vou passar rápido para a gente ir para as Conclusões, mas os dados estão todos aqui. Vocês podem pesquisar, tá? É, então a gente pergunta se já tinham normativos, qual seria é, as as estratégias escolhidas pelas redes. E aqui me chamou muito a atenção porque quando a gente perguntou para as redes municipais quais eram as opções que eles estavam escolhendo para continuar garantindo a aprendizagem dos estudantes, é, a grande maioria respondeu nenhuma eu não sei o que eu vou usar, eu não sei o que eu vou fazer. Então, nos chamou muita atenção, porque as redes disseram, olha, eu não tenho experiência com o uso de tecnologia, eu nunca usei é, aprendizagem remota com meus estudantes, portanto, eu não sei nem quais as opções é, possíveis de serem utilizadas. Diferente para redes estaduais, que já tinham alguma ideia, assim, não, eu vou fazer transmissão de aula pela TV ou eu vou criar um aplicativo aqui onde todas as aulas serão é, depositadas. Então ficou claro essa diferença entre as redes estaduais, é, de novo, que aqui mostra que já estavam escolhendo plataformas online é, para usar, e as redes municipais que a grande maioria disse eu não sei o que eu vou usar, eu não tenho acesso a essa plataforma. Tá? O outro dado interessante é que na maioria dos municípios ainda estava em fase de ideias. Olha, nós estamos tentando achar qual seria essa estratégia mais é, adequada para a gente. Enquanto nas redes estaduais já existiam mais redes em planejamento, já colocando e algumas até conseguindo colocar para funcionar essa, essa estratégia escolhida, né? É, e aqui eu vou, de novo, passar bem rápido para a gente ficar só nesse quadro aqui, que é o quadro do resumo desses achados. Né? Primeiro, que é, um bom, é uma boa notícia, a maioria das redes pesquisadas já tem um regime de colaboração bem estabelecido com as secretarias estaduais. Então, é, muitos estavam dizendo, olha, talvez eu não tenha capacidade, eu não tenha equipe para conseguir desenvolver a mesma estratégia, uma estratégia de ensino remoto, mas eu posso usar a que está sendo é, definida pela Secretaria Estadual do meu Estado. Então, isso é uma notícia boa. É, a maioria das redes já tinha publicado, essa pesquisa foi feita entre 24 e 26 de março, já tinha publicado é, uma normativa com a suspensão é, das aulas, é, mas, de novo, os municípios, dizendo tem um, um grande número é, de municípios, que ainda não tinha nenhuma normativa sobre a suspensão das aulas e queria ter para servir de exemplo. A grande parte das secretarias de educação escolheram simplesmente suspender as aulas e ainda não dizer como é que isso vai ser, se essas aulas serão repostas, se vai ser férias, e algumas decidiram adiantar todas as férias que tinham para conseguir, a maioria vai acabar entre 21 e 22 de abril, é, porque adiantaram todas as férias e recessos que estavam previstos para esse ano. Então, teoricamente, eles não perderam nada do currículo ainda do ano letivo, porque eles estavam em, em férias. É, mas é importante a gente é, dizer que a maioria dos municípios ainda, então, não tinha definido nenhuma das estratégias apontadas para viabilizar, e os que tinham... É, é, definido, essa estratégia ainda estava em nível de ideia, de planejamento, mas não estava ainda em nível de implementação. Alguns estados, como eu disse, já estavam em nível de implementação. Então, claramente mostrou que as redes municipais precisam de mais orientação, precisam de mais ajuda e apoio para conseguir botar as suas estratégias de ensino remoto em pé. E tem a ver, gente, também com a, a etapa de ensino, claro, das redes estaduais e das redes municipais, que geralmente estão focadas em educação infantil e fundamental 1. Né? Quanto menor a criança, menos autonomia ela tem para uso de, de tecnologias e, e, e ensino online, e mais o ensino é mediado por, pelo professor, né? o relacionamento humano, quanto mais nova a criança, mais importância ele tem, para garantir a aprendizagem. Então, é natural que essa diferença aconteça da capacidade é, das redes. Tá? Então, é, aqui é só para mostrar para vocês, então, esse, é, esse estudo que a gente fez ouvindo as secretarias. Né? Então, os desafios das secretarias, os resultados estão aqui. Baseado nisso, nós vimos que havia necessidade de a gente sistematizar informações sobre o que é isso, ensino remoto, né? aprendizagem remoto, que modelos podem ser usados, por que usar televisão, por que usar rádio, por que usar uma plataforma digital. E aí pensando nessa sistematização, nós fizemos aqui, então estratégias de aprendizagem remota, é um material muito direto, muito simples, que mostra os possíveis modelos de as secretarias conseguirem entregar a educação remota para os seus estudantes, considerando vantagens, de vanta potencialidades, desafios e como fazer. Então vamos lá, aulas ao vivo e online transmitidas por redes sociais. Por que, que isso é bom? Né? Qual é a potencialidade que ela tem? O desafio que ela tem? no sentido de garantir, por exemplo, será que todos os estudantes vão ter acesso a um computador ou vão ter acesso à internet na sua casa é, para ficar é, trabalhando? Então a gente também mostra as condições necessárias né, que, que é preciso para colocar isso de pé, por exemplo, transmissão ao vivo por vídeos, professor com conhecimento básico da interação online, de como fazer isso à distância, gestão de redes sociais e mídias é, digitais, uma boa conexão à internet para todos os seus alunos. É, e a gente mostra o que, que como fazer com cada um dos públicos, com a equipe administrativa e pedagógica da secretaria, é, ações em relação às redes sociais e ações com famílias e estudantes. E aí o, os alertas, né? não se esqueça que ao optar por essa estratégia, a secretaria de educação deverá estar atenta para os seguintes pontos. Né? E aqui tem alguns pontos que a gente... É, ressalta de, de questionamentos que devem ser feitos pela secretaria antes de escolher esse modelo ou outro. O né? outro material é envio de conteúdos digitais em ferramentas online. Então, não são aulas gravadas, mas se o professor prepara um roteiro de estudo com alguns textos e manda para os alunos é, para os alunos poderem estudar. De novo, tem algumas potencialidades, alguns desafios, né, e algumas limitações desse modelo é que a secretaria tem que estar atenta. O terceiro modelo é o envio de material impresso com conte conteúdos educacionais. Algumas secretarias de educação estão tá dizendo, olha, principalmente para os anos iniciais, eu não tenho garantia que eles terão acesso ao computador e que eles terão acesso à internet. Então, eu vou garantir é, ou imprimir apostilas ou distribuir livros didáticos, mas eu vou garantir que cada criança ou receba na sua casa, ou um pai ou a mãe vem até a escola retirar esse material e o professor vai é, acompanhando, às vezes por WhatsApp ou por mensagem, dúvidas que os alunos possam ter no uso desse material. Esse é um modelo, é um modelo antigo, que não usa muita tecnologia, mas é um modelo possível hoje dentro das nossas condições para algumas secretarias de educação disponibilização de plataformas de ensino online. Quando a secretaria escolhe uma plataforma e diz assim, olha, todos os conteúdos de todos os anos, de todas as séries vão estar dentro dessa plataforma é, que permite interação do aluno com o professor, que permite é, avaliação, por exemplo. Mas para que isso funcione bem, geralmente a secretaria já deveria ter uma... É, uma experiência ou já ter definido essa plataforma. Né? Algumas usam plataformas já prontas, gratuitas, disponíveis, como o Google Classroom e montam a sua, a sua plataforma, o seu lugar de aprendizagem virtual dentro de uma plataforma dessa já, é, já disponível. Mas, de novo, isso requer um trabalho de adaptação da plataforma, de geração de conteúdos online que muitas secretarias não têm experiência em como fazer. Então, de novo, aqui os alertas, né? É, transmissão de aulas e conteúdos educacionais via rádio. Interessante também que, né, no momento onde a gente só fala em tecnologia digital, o rádio continua sendo uma tecnologia que chega muito fácil nas famílias, principalmente em regiões de baixa renda. Então, ainda é interessante ficar... Só que você tem que fazer propaganda disso em outros meios. Então, tem que mostrar na televisão que vai ter esse programa, tem que avisar por WhatsApp, para que as famílias fiquem sabendo que existe essa disponibilidade, mas porque elas têm que sintonizar o rádio naquele horário, se elas têm filhos, que são alunos daquela série que está sendo oferecida essa aula. Então, de novo, é um modelo que tem muitas limitações, mas que pode ser usado. O Outro é a transmissão de aulas e conteúdos educacionais via televisão. É, isso tem sido muito discutido de novo né, a partir da experiência do Amazonas, São Paulo agora vai começar também, que a TV de novo como rádio é talvez o, o equipamento que esteja presente em todos os lados brasileiros, em quase todos é, e portanto a gente deveria usar a TV neste momento para é, disponibilização de conteúdos pedagógicos. As condições necessárias para isso é, de novo, professores com experiência em, em audiovisual precisa uma parceria com uma, uma emissora de TV local né? e os estudantes terem acesso à televisão. É, de novo, essa produção de conteúdos para a TV é algo que tem custo, que é, necessita planejamento, necessita expertise e que muitos não têm. Então, tem alguns esforços agora acontecendo com televisões em nível nacional, canais de televisão que estão abrindo espaço na sua grade de programação para colocarem conteúdos educacionais. Para os municípios, de novo, isso é, é, é mais difícil, porque dificilmente os municípios pequenos têm uma rede de televisão que vá direto é, só para aquele município. Então, a, a, os estados têm mais condições de negociar com TVs locais, regionais, é para distribuir também esse conteúdo para os municípios. Né? E o outro modelo é vídeo-aulas gravadas e disponibilizadas em redes sociais. É, aqui, de novo, pode-se usar o YouTube, outras é, plataformas que existem, mas o professor pode, ele, gravar essas aulas ou ele pode é, fazer a curadoria de vídeos, por exemplo, no YouTube Edu, na Khan Academy, que já existe, e disponibilizar, e aí pode ser até por WhatsApp também, links para os seus alunos é, para que eles possam assistir essas aulas gravadas por ele ou por outros professores que já gravaram sobre aquele assunto, sobre o conteúdo que ele poderia estar trabalhando. Né? Então esses são os sete modelos que a gente é, sistematizou. De novo, é, esses modelos são, podem ser combinados, né? essas estratégias podem ser combinadas umas com as outras, é para conseguir chegar em todos os alunos. E aqui um ponto importante é a gente garantir equidade. Né? A gente tem que pensar quem são os nossos alunos, das nossas redes, dos municípios, e é, quais são dessas é, estratégias que garantiriam que todas as crianças estão tendo as mesmas oportunidades de aprendizagem. E aí, gente, para ajudá-los a fazer essa escolha, o CIEB desenvolveu uma ferramenta é, que ajuda a selecionar quais dessas estratégias remotas são mais adequadas para o seu município, é, de acordo, de novo, com as condições de, de infraestrutura que vocês têm, da, da equipe pedagógica, das competências digitais da equipe pedagógica dessa secretaria. E é uma ferramenta muito simples, é, você vai lá responde algumas perguntas sobre características da sua rede e a, aparecem para você quais são essas é, opções de, de, de aprendizagem remota que você pode utilizar. Né? Então aqui, de novo, tem todas aquelas que eu já falei para vocês. né? É, e aí você vai, coloca aqui na ferramenta, responde é, algumas perguntas, é, é livre, gratuito e já sai na hora a resposta para você de quais as estratégias de aprendizagem remota são possíveis de serem aplicadas no seu contexto a partir dessa resposta que você dá. E as respostas são é, basicamente sobre a infraestrutura né, que você tem, sobre a experiência prévia da sua equipe no uso de tecnologias, é, se você tem capacidade de parceria ou não com rede de rádio ou de televisão. Então são algumas perguntas, vocês vão lá, respondem, e aí aparecem é, as estratégias mais indicadas para que vocês possam é, possam utilizar. E para terminar, gente, então, isso é uma, uma outra pergunta que a gente recebia muito é, bom, aonde que eu sei, como é que eu identifico quais os professores da minha rede têm experiência é, e têm competência digital? Muitos nunca usaram tecnologia, nem saberiam gravar essas videoaulas, por exemplo, ou não têm ainda nenhuma experiência com o uso da tecnologia. E o CEB desenvolveu, algum tempo atrás, uma ferramenta de autoavaliação de competências digitais para professores, onde os professores falam o que eles sabem o que eles não sabem em relação à tecnologia e eles conseguem, então, ver qual é o nível de competência digital que eles têm. E a ideia não é avaliar no sentido de dizer o que você não sabe, mas mostrar exatamente as áreas onde você já está avançado em relação a esse conhecimento e as áreas que você pode avançar rapidamente, pode aprender e desenvolver as suas competências digitais. Então você entra nessa... É, vou mostrar aqui rapidamente o videozinho para vocês, porque ela já explica tudo e aí para os gestores vai ser importante. Só um instantinho aqui. Vou voltar aqui a página do... Nossa, Lúcia, que legal. Acho que tem muita pergunta, viu? Já se prepara porque tem muita ah, gente é? querendo saber. É, não, assim, sensacional. A gente justamente vinha falando sobre essas possibilidades e veio justamente a calhar porque muita gente não sabe como começar, né? Então, acho é, que... Essa é uma pergunta bem... É, por isso que a gente tentou fazer isso, gente, de uma maneira bem é, simples e direta para vocês chegarem direto lá. Vocês vão ver que na página do CIEB tem muita coisa, mas a gente procurou reorganizar todas as nossas ferramentas e produtos para que a gente chegue numa, numa, num ponto que seja útil, neste momento, para os secretários, é, para poder fazer isso, né? Então, aqui, só para mostrar, então, a avaliação, ela, são 23 perguntas que o professor responde, é, tem a área pedagógica, então, o quanto ele sabe usar a tecnologia para ensinar, a aula de cidadania digital, é, a, o eixo de cidadania digital, o quanto ele sabe das implicações do uso da tecnologia para é, sociais, políticas, tanto para ele quanto para ensinar para os seus alunos, e o eixo de desenvolvimento profissional, o quanto o professor sabe usar a tecnologia para é, se desenvolver profissionalmente e adquirir novos conhecimentos sobre a sua profissão. Então, cada uma dessas, delas tem grupos de competências, né, e o professor, então, é, de acordo com a competência dele, recebe na hora uma devolutiva que mostra qual é o nível que ele está nessa competência, que pode estar desde a exposição, eu sei o que, que é, mas não tenho essa competência desenvolvida, até o nível de transformação, onde o professor já tem a competência que permite ele transformar sua prática pedagógica a partir do uso da tecnologia, né. Então, aqui tem as competências que mostram, a nossa matriz de competências que mostra cada um e, de novo, o professor então recebe a devolutiva e na devolutiva vem como ele pode, é, onde ele está né, em relação a isso e como ele pode é, desenvolver essas competências. De novo, para que, que isso serve? para que vocês consigam rapidamente mapear na rede quais são aqueles professores que já têm experiência no uso da tecnologia e que vocês podem mobilizá-los para eles gravarem videoaulas, para eles ajudarem os outros professores da escola que não têm tanta competência digital sobre como é, eles podem atuar. Né? Então, eles podem gravar vídeos, eles podem fazer programas no rádio, eles podem é, propor, inclusive, estratégias para que é, e aqui foi bom que eu entrei nessa página aqui porque aqui a gente é um resumo de todas as ferramentas que a gente tem para ajudar o gestor público tá? então a gente fala das quatro dimensões aqui sobre o uso da tecnologia aqui o CEB tem um diagnóstico chamado guia do TEC que mostra o grau de adoção de tecnologia nas escolas de novo é para ser respondido por diretores de escolas e professores é, e aí você consegue ter um retrato geral, de tanto em termos de infraestrutura, de competências digitais dos professores, de, de recursos educacionais digitais e, e de visão, para você saber onde é que estão as suas escolas, como é que você classifica as suas escolas é, no grau de é, adoção de tecnologia. Tá? É, então, tem esse diagnóstico que a gente... E ele é um diagnóstico que ele também consegue medir avanços. Então, a gente geralmente recomenda que a rede faça de dois em dois anos para ver se ela está avançando ou não em direção àquele conceito de escola conectada que eu falei no início. Né? É, depois vem essa autoavaliação de competência digital, né? É, um mapeamento, uma metodologia de mapeamento, o que que já existe? Porque geralmente as redes têm muitos projetos de tecnologia, mas são muito isolados. Então a gente é, diga, olha, mapeei todas as ações que você tem relacionadas à tecnologia. Defina as suas prioridades e qual é a visão, o que você quer para a sua rede, crie um plano de ação e depois, claro, acompanhe esse plano. Cada quadradinho desse, gente, vocês clicam e tem acesso direto à ferramenta ou conteúdo dentro dele. Tá? Então, basicamente, aqui tá, estão as ferramentas que o CIEB utiliza dentro do guia do TEC para ajudar o gestor a conhecer e planejar o uso da tecnologia na sua rede. Então, a competência... E, de... Lúcia, totalmente é... gratuito, né? Totalmente gratuito, qualquer pessoa pode fazer, entrar lá, colocar o seu login e fazer. E o mais legal é que a gente sabe, né, gente? Nós que somos da área da educação, tem um monte de gente que fica fazendo pesquisa, pesquisa, pesquisa, é, e a gente fica se sentindo, às vezes, meio usada, assim, puxa, a pessoa veio, pesquisou um monte, eu falei um monte respondi todas as perguntas, eu não vi o que, que isso gerou de benefício para mim. A gente travou um pouco aqui é, o áudio, o vídeo da, da Lúcia, não sei se... Vocês é, estão ouvindo? Você está ouvindo, Carlos? Sim, sim, estamos. E aí é um problema de internet geral. A minha internet hoje também oscila bastante, eu não... Não sei o que efetivamente acontece, acho que daqui a pouco a Lúcia volta normalmente. Mas, de qualquer forma, Carol, é importante a gente, enquanto a Lúcia volta, poder conversar com todos aqui e, de início, dizer que o CIEB traz luz à grande dificuldade que os municípios têm neste momento. Batendo o olho aqui, passando aqui pelas manifestações que nós estamos podendo observar de todos, e certamente muita gente querendo ainda perguntar muito mais coisas, a gente pode observar que esta é uma ferramenta extremamente importante nesse contexto. E aí é claro que já estou aqui conversando com a Carol e mandando aí para a coordenação do PVE, acho que precisaríamos ter outros momentos com o CIED aqui, porque é extremamente importante. Mas eu estou vendo pelas manifestações e gostaria de fazer uma sugestão inicial, Carol. É, seria importante que a gente pudesse, dentro das equipes das nossas secretarias de educação, reservar um tempo, hoje ainda, amanhã, para a gente conhecer um pouco mais dessa plataforma. A infinidade de recursos, e ontem, quando a eu e a Carol navegamos é, é, pela plataforma, a gente ficou realmente surpreso, e hoje, nessa apresentação mais detalhada da Lúcia, a riqueza aumentou significativamente. Acho que o CIED pode dar uma grande contribuição aos municípios que integram o PVE, mas é importante que no primeiro momento a gente possa conhecer a plataforma. Ao conhecer a plataforma, a gente vai poder também saber caminhar e saber, ali na frente, aí nos próximos dias, tirar mais do CIED, poder solicitar mais para a Lúcia e para a equipe que nos ajudem a é, encontrar caminhos para poder buscar a organização de atividades não presenciais. Eu preciso, é, com bastante veemência, cumprimentar o CIED pelo trabalho que fez, pela grande contribuição que dá na discussão e na organização da educação neste momento, né? porque todo mundo está enfrentando uma grande dificuldade, e claro que alguns municípios tiveram maior facilidade, tiveram a possibilidade de organizar atividades de maneiras diversas, e outros, neste momento, Carol, tem um problema um pouco maior e acho que o CIED contribui porque clareia, dá caminhos, apresenta como fazer, apresenta conteúdos, essas ferramentas que a gente estava vendo há pouco, Carol, elas conduzem, direcionam, favorecem o diálogo dentro das secretarias de educação. Então, acho importante... E tomara que a internet dela permita que ela volte. Vai voltar, vai voltar. Carlos, enquanto ela não volta, eu queria, eu queria trazer a Ana para a nossa conversa, que é a Ana Carolina Bruschetta, que é a coordenadora do PVE. Ela está aqui como ouvinte, mas tá, agora apareceu para a gente aqui. Que bom. Ana, seja bem-vinda à nossa conversa. Bom dia, Ana. Ih, meu Deus. Oi. Acho que tem que botar o microfone. Ana, é... É, estamos te vendo, mas... Obrigada, não... bom dia! É Obrigada, gente! Okay. Oi! E acho que a internet hoje realmente não Deixa tá ver. boa. Não, Melhor... é uma... não, não tá sincronizado. Você começa a falar e depois é de muito tempo que vem o seu som. Ana, só uma sugestão, tem fazer sem o fone, Tente vamos fazer vai melhorar, se tem desconectado o computador, talvez vai dar um tem ganho. Gente, ter... Melhorou? Melhorou. Melhorou? Melhorou, ótimo. Melhorou. É, que bom, é, bom dia pessoal, bom dia Carol, bom dia Carlos, é, um agradecimento muito especial à Lúcia, que logo, logo aparece novamente, e a toda a equipe do CIEB, eu acho que nesse momento... A gente realmente precisa, eu estava olhando até os comentários no bate-papo, o pessoal agradecendo essas conexões, os especialistas que a gente tem trazido, o quanto é importante nesse momento a gente conseguir unir os esforços, pensando o que cada uma das instituições consegue aportar mesmo de recurso técnico. Então, eu quero trazer uma provocação aqui, o quanto é importante a gente pensar em tecnologia e nessa aprendizagem remota nesse momento, mas que esse é um esforço que precisa continuar. Então, nesse momento, a gente está aí planejando várias aprendizagens, né, atividades para dar conta realmente desse contexto de pandemia, mas ontem até é, acompanhando lá a, a Priscila Cruz do Todos pela Educação lá no Roda Viva, ela trouxe uma, uma questão que é, mas e o que vem depois? Né? A gente sabe que uma hora as aulas vão voltar e as crianças não vão voltar de férias, né? elas vão voltar aí de um período turbulento também para elas. Então, como é que as secretarias já podem começar a pensar hoje em ferramentas que vão complementar a atividade que será oferecida em sala de aula. Né? Então, acho que essas estratégias que a Lúcia apresentou, que o CIEB está disponibilizando, as ferramentas, por exemplo, para avaliar, para conhecer como que é o nível do professor em relação ao uso da tecnologia, como que a escola pode usar recursos também para esse fim, é, acho que é muito importante que a gente para esse contexto de hoje, mas consiga também pensar no, em médio prazo, aí quando, quando as aulas voltarem, que tipo de atividades que podem continuar complementando a educação que será oferecida nas escolas, que tipos de atividades que as famílias vão precisar continuar fazendo para que a gente tenha aí um ano, é um ano muito desafiador, então a gente precisa de diferentes recursos, ferramentas, então, acho que é um convite para que os gestores olhem para toda essa estrutura hoje que o CIEB oferece e pensem o que é possível de ser feito hoje e o que vai ficar para o futuro quando o período letivo presencial retornar. Como é que a gente começa a olhar um pouquinho aí já pensando numa gestão aí de médio prazo também? Acho que essa é uma provocação. É, Ana, se você me Ana, se você me permite. Eu, eu queria aproveitar. O que aconteceu nessa nessa sua nessa, fala? Nessa sua fala. Sim. É, é... Eu, eu é, tá muito claro. Eu acho que dar. Ana, é se, você eu puder acho que, se você puder parar, eu puder, parar o seu microfone, porque eu vou dando um retorno. Isso. É, isso. Pronto. pronto obrigado. obrigado. Mas eu acho que é extremamente importante nesse momento a gente compreender que o período de interrupção das aulas poderá se estender para um pouco mais do que inicialmente a gente estava imaginando. Pelo que a gente tem acompanhado nas manifestações do Ministério da Saúde e as decisões dos governos estaduais na área da saúde, a partir das recomendações do Governo Federal do Ministério da Saúde, nós estamos começando a perceber que certamente será muito difícil termos a possibilidade de retornar dentro do mês de maio. E pelo contrário, Carol, talvez isso pode entrar um pouco mais no mês de junho e a gente pode avançar um pouco. Nesse sentido, em algum momento, seria importante que aquelas redes que ainda não conseguiram organizar alguma atividade não presencial pudessem começar a refletir sobre isso. E aí, Carol e Ana, nós não estamos falando aqui no PVE que todo mundo tem que fazer, que é obrigado fazer, que é, é, é inadmissível que uma secretaria não faça nada. Não é por este caminho e nem é também com a intenção de que, olha, tem que fazer as coisas para validar período letivo. Não é isso. O que nós estamos propondo neste momento é para aqueles municípios, conhecemos as diferentes diferenças, conhecemos as realidades, a dificuldade de acesso a recursos tecnológicos, também a recursos pedagógicos, sabemos isso mas o que nós estamos querendo dizer é, seria importante a partir de agora, naquelas redes que ainda não puderam estruturar nenhum tipo de atividade não presencial, que começassem a refletir, tomando como base esse material e, e, e esse acesso facilitado que o CIED favorece a todos os municípios e aqui, com exclusividade, aqui nessa navegação guiada da Lúcia aos municípios do PVE. Por que, que é importante, Carol? Nós temos que entender que a ausência da criança na escola poderá provocar, ao longo da trajetória escolar dela, ao longo de toda a vida escolar dela, esta ausência, neste momento, poderá provocar um trauma e certamente ninguém quer que isso aconteça. Mais importante do que apenas buscar validação para computar com um período letivo, eu acho que essa é uma discussão posterior, nós temos que entender que seria importante buscar meios, buscar alternativas para mitigar, para reduzir este impacto que, infelizmente, a pandemia está causando na trajetória das crianças. Eu estou vendo aqui, Carol, nas manifestações, nas perguntas, eu quero tanto que a Lúcia volte, até para a gente poder dialogar e ouvir dela também, mas a, a, eu tenho visto algumas colocações aqui e vi a Luzia Rufino dizer aqui que talvez a possibilidade fosse, a partir do que está previsto na estrutura curricular para esse ano, começar a trabalhar com o referencial curricular, que está atrelado à Base Nacional Comum, para não deixar tão distante a criança da escola, não permitir que esse intervalo tão longo, e parece que ele vai ser mais longo do que a gente estava pensando, provoque um efeito aí indesejável na vida das crianças. Claro que com isso ninguém quer minimizar, ninguém quer apreviar, ninguém quer simplificar, ninguém quer é, é, fazer um liberou geral, uma medida de, nesse sentido, uma... uma em desrespeito à estrutura curricular, não é isso. O que nós estamos falando é, ah, provavelmente, o período de interrupção será muito mais longo e seria recomendável que todos pudessem refletir, pudessem começar a pensar sobre atividades não presenciais. Mas como fazer isso? Ah, eu não tenho internet. Ah, nem todos os alunos têm sinal de celular. Ah, os pais não têm acesso ao celular. Calma, respira. Temos aqui um caminho para in... refletir um pouco mais sobre oferta no presencial. E esse caminho, Carol, nos é trazido hoje pelo Cied. E inclusive, Ana, a Carol estava falando, a gente tem um, um, um, um vídeo aqui que eu queria colocar... Opa, a Lúcia voltou! Oi, desculpa, falei, a gente, Carol. a tecnologia tem essas coisas, né? Deu um pane total na internet. Estava é. aqui fazendo um momento enquanto você não entrava, viu? Um ah. momento aqui de... A importância do CIEB e uma gratidão pela participação do CIEB, toda a ferramenta e a toda a equipe, que é, é uma equipe incrível. Já fiz parte dessa equipe, é uma equipe incrível, e colocando muita relevância desse tema, não só para agora, mas o quanto as redes também precisam aproveitar esse momento para pensar em como usar essa tecnologia também no período do retorno, em como pensar... A partir desse momento que a gente precisa ter esses planos emergenciais, mas também pensar o que vem pela frente, quando a gente vai retorno das aulas, como é que a gente pode pensar mesmo aí nessa manutenção, de utilização de usar tecnologia, de expansão desse uso, pensando na formação dos docentes e também nessa questão dos recursos é, educacionais digitais. Então, a gente estava também aqui colocando esse ponto da continuidade desse tema, pós o período de suspensão das aulas, quando as aulas voltarem, as escolas também vão precisar, as redes vão precisar ter aí é, uma manutenção e uma continuidade, expansão desse investimento, dessa aprendizagem também do uso da tecnologia é, da forma como nesse momento consegui, mas depois pensando nessa expansão. Carlos, eu acho que se você puder soltar o vídeo, Lúcia, finalmente conseguiu, fiz o vídeo. A gente vai aproveitar. Já vou compartilhar tá aqui um segundinho. Carlos, aí está seu WhatsApp. Foi. Tá. Agora entrou. Vamos lá. Tá entrando? Tá, só preciso que você aumente um pouco a tela para a gente ver um, um formato maior. Aí, Agora foi. Pronto. Foi. Professora, você usa tecnologias na sua prática pedagógica? Busca se desenvolver profissionalmente? Faz cursos online? Participa de comunidades virtuais de aprendizagem? Sabe o que é ser uma cidadã digital? Quer saber qual o seu nível em relação às tecnologias digitais para educação? O Guia EduTech tem uma nova ferramenta online e gratuita. Agora você pode acessar a ferramenta Autoavaliação de Competências Digitais de Professores em guiaedutec.com.br barra educador e identificar o que você já sabe e o que poderia aprender sobre tecnologias. É simples! Você acessa a página do Guia Edutec para Professores, se cadastra e responde a um questionário. Ao final, você recebe uma devolutiva indicando onde você está em relação às competências digitais. Fica sabendo o que isso significa com uma breve descrição do seu nível e também sugestões de como você pode evoluir com materiais que ajudam o seu desenvolvimento. Com as suas respostas e de outros professores, a sua rede de ensino consegue ter uma visão geral realizar o planejamento de formação continuada, de acordo com as demandas identificadas e com os desejos de aprendizagem dos professores. Com isso, as formações serão muito mais direcionadas e significativas. Quanto mais professores utilizarem a ferramenta de autoavaliação, mais informações a secretaria terá para planejar as formações. Bacana, Carlos. Vamos voltar com a Lúcia? Lúcia, vamos lá. Tá bom. Não, mas foi ótimo que eu estava terminando mesmo eu queria terminar com esse... E com essa fala da Carol que eu achei muito importante, sabe, gente? Não é só usar tecnologia agora para a gente responder emergencialmente essa suspensão das aulas, mas a gente vai precisar muito de tecnologia na volta às aulas para conseguir que as crianças realmente tenham a aprendizagem que elas precisam ter no ano de ensino, na etapa de ensino onde elas estejam. Então, é claro que agora é uma resposta emergencial, a gente tem que fazer o que é possível, mas eu acho que essa, o grande legado, a grande lição que, vai, que a gente vai sair dessa pandemia é que a tecnologia tem que estar presente no dia a dia das escolas, em práticas pedagógicas mediadas por tecnologia, professores e alunos têm que estar confortáveis, têm que ter já é, uma experiência de usar a tecnologia para aprender, para que quando outros momentos como esse acontecerem, e aí não precisa ser só uma pandemia, mas um desastre natural, chuvas em São Paulo que tem que fechar as escolas, tem várias situações onde a tecnologia pode ser acionada para garantir a aprendizagem, mas para isso ela precisa fazer parte do dia a dia da escola. Então, o último conteúdo que eu ia mostrar no site, mas a gente não precisa voltar lá, são práticas pedagógicas mediadas por tecnologia, que se a tecnologia também não transformar a prática pedagógica do professor, ela dificilmente tem algum impacto positivo na aprendizagem. Então, ali vocês podem, são várias práticas pedagógicas que são mostradas também em vídeos muito curtinhos, mas que mostram jeitos e maneiras, estratégias de uso de tecnologia no dia a dia, na volta da escola, e que serão importantíssimas agora, quando a gente reabrir as escolas, e os alunos vão ter que aprender ainda mais, mais rápido, com mais apoio. Né? Então, era isso, estou aberta a perguntas e podemos Vamos conversar lá. aqui entre a gente. Ana Clara, será que você consegue soltar o resultado daquela pergunta inicial? E aí a gente a gente discute um pouquinho sobre ele. Olha lá. Quais são as suas principais dúvidas quanto à aprendizagem remota e educação a distância? Então acho que com 55% a gente tem como preparar os docentes para atuar com a educação a distância, seguido de como preparar as famílias para realizar o ensino remoto, né? O que, que você acha, Lúcia, dessas respostas? Olha, é exatamente isso, gente. É, são duas coisas que a gente precisa que, é, estar, que, que estejam resolvidas para a gente conseguir ter uma estratégia de ensino remoto bem-sucedida. Primeiro, os professores precisam saber como eles vão ensinar nessa nova modalidade e, como eu disse, a maioria deles não teve formação prévia para isso, então... Não dá para esperar que, nesse momento, todos saibam como fazer isso. E também, principalmente na educação infantil, no Fundamental 1, preparar as famílias para que é, possam também se engajar nessa nova forma de aprendizagem. E aqui, gente, é muito importante a gente ser realista de o tempo que as famílias têm é, para disponibilizar para a aprendizagem dos seus filhos. Lembrar que a maioria dos pais e mães ainda estão trabalhando, mesmo que em casa, e ainda assim tem que é, assumir todas as funções domésticas, como cozinhar, como lavar roupa, como fazer. E os professores também, né? As professoras principalmente que estão em casa, estão vivendo essa realidade também. Então eu acho que a gente deve ser realista no sentido de pensar o que é possível fazer nesse momento. Mas, de novo, a grande lição é, tanto para os professores, quanto para as escolas, enquanto organizações, precisamos incorporar a tecnologia no nosso dia-a-dia, dia, porque quando houver esses momentos, a gente já vai estar preparado para fazer isso. Capacitar os professores agora é muito difícil, mas então a gente tem que fazer isso enquanto a gente estiver no ensino, é, em condições normais, para que a gente possa fazer isso é, de uma maneira, essa transição de maneira é, mais tranquila e mais, mais segura. O que eu sinto hoje é que o sentimento maior que está tendo, tanto dos secretários de educação quanto dos professores, é insegurança. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso vai dar certo? É, e essa segurança só vem com a experiência, então a gente precisa experimentar diferentes formas da tecnologia a apoiar a aprendizagem para que num momento como esse a gente já saiba o que, que funciona e o que, que não funciona nas nossas redes. E Lúcia, as escolas particulares também podem participar? Pode. Todas as ferramentas do CIEP são abertas a qualquer escola, a qualquer educador. O nosso público-alvo são os gestores públicos, são as secretarias de educação. Mas as ferramentas são abertas e disponíveis a qualquer pessoa que quiser usar. Tá certo. Carlos, você quer fazer alguma observação a gente já pode começar com as perguntas? É, eu acho que a gente pode começar, mas eu queria provocar a Lúcia é, no seguinte sentido. Me parece e você já falou um pouco disso, mas a gente precisa superar neste momento no Brasil o que está no imaginário da sociedade de que oferta não presencial ela pode ocorrer somente por meio da educação a distância. E nem sempre a educação a distância é o caminho adequado, principalmente quando a gente trata de algumas etapas da educação básica. Eu queria, desculpa, recorrer insistir nisso, mas eu queria que você retomasse e pudesse falar um pouquinho mais da possibilidade de construirmos outras estratégias que não apenas as ferramentas tecnológicas do ponto de vista digital. Sim. Carlos, esse é um ponto super importante e tem me preocupado muito. Hoje, até por coincidência, o Paulo Blikstein publicou um artigo que ele fala no perigo que a gente está correndo quando a gente chama de ensino à distância essas estratégias de ensino remoto que estão sendo implementadas pelas redes agora. Isso, de novo, não é ensino à distância. Ensino à distância é uma modalidade que requer o desenho da experiência de aprendizagem diferente, desde o currículo, da forma de apresentação de conteúdos, da segmentação de conteúdos, tem toda uma metodologia para fazer ensino à distância que não está sendo aplicada agora nessas estratégias de ensino remoto. Por que, que é o perigo? Porque em alguns casos a educação à distância pode funcionar muito bem. Se ela for feita de uma maneira com qualidade, com uma... Um, uma metodologia é, desenvolvida especificamente para esse fim. E aí eu, eu trago o exemplo sempre da plataforma EDEX, que foi feita por Harvard e MIT, é, e a ideia deles é falar, olha, agora vamos abrir Harvard, democratizar o acesso a Harvard e MIT, qualquer pessoa do mundo pode fazer um curso usando a plataforma é, de cursos abertos que eles têm. E eles chegaram à conclusão que a maioria das pessoas não estava aprendendo, não estavam gostando dos cursos que eram oferecidos, porque eles não tinham uma metodologia diferente. Então, eles pensavam que só gravando um vídeo, botando professores de Harvard, do MIT, gravando um vídeo, isso ia gerar o mesmo tipo de aprendizagem que existia nos, nos cursos presenciais. E o que eles ap estão aprendendo é que, não, tem que ter uma metodologia específica. Alguns professores sabem fazer isso, outros não sabem. Ele pode ser um prêmio Nobel de Física, mas ele pode não saber da aula ensino online e existe toda uma metodologia de avaliação, de acompanhamento, de tutoria que tem que estar é, instalada e preparada já no começo do curso. Então, o que a gente tem que deixar bem claro aqui, é nós, nenhuma rede de ensino, hoje no Brasil, está usando ensino à distância para fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. O que nós estamos fazendo são estratégias de ensino remoto, algumas com mais é, consistência e fundamentação e outras não. Né? É, e, de novo, isso que você falou é muito importante. Ensino à distância pode ser muito bom, sim, mas ele precisa de planejamento, ele precisa de investimento e ele não é apropriado para algumas etapas de ensino, como educação infantil e fundamental 1 e 2. Vamos lá, Carol. Muito bem. Bacana, Lúcia. Nesse sentido, tem algumas perguntas voltadas justamente para isso que você falou. né? É, se existe alguma possibilidade da gente ter algum tipo de atuação à distância para crianças, é, para esse público de 0 a 6 anos, há alguma coisa que se possa fazer nesse período? Ou não? Não é, não é recomendável. É, não tem, há coisas que podem ser feitas, uma, uma das coisas é usar as TVs educativas, né, canal Futura, TV Cultura, a programação que eles têm para a criança, é, mas para quanto mais jovem a criança, quanto mais nova a criança, a importância agora é interação, é brinquedo é, entre os irmãos entre, e com os pais. É, então, assim, não tem necessidade de ficar forçando um conteúdo curricular para, para as crianças, quando elas são muito novas. Né? Nessa fase de desenvolvimento, as crianças aprendem pelas interações com os adultos, pela interação com outras crianças. Então, a TV aberta pode ser é, um grande aliado, é, junto a atividades sugeridas por professores, para que os pais façam com a criança depois, por exemplo, de assistir um programa da Vila Sesmo, da Turma da Mônica, tal, o que, que poderia ser trabalhado a partir daquele programa, né? E outra atividade que é super indicada é a leitura entre pais e filhos, né? Principalmente para as crianças, no início do fundamental, essa interação de ler uma história, fazer perguntas, conversar sobre essa história, é a melhor atividade a ser recomendada pelos pais, para os pais fazerem com as crianças, né? Bacana. Tem uma pergunta aqui, né, Carlos já tinha falado sobre a Luzia, mas eu volto a fazer a pergunta agora com a Lúcia. É, a Luzia Rufino diz o seguinte, gente dessa nova possibilidade de ensino-aprendizagem, considerando que nem todos os alunos têm acesso virtual para realizar os seus estudos, se a rede de ensino conseguir aproximar ao máximo a realidade da, da BNCCI currículo, isso seria suficiente para que essas aulas fossem validadas, mesmo não atendendo a uma boa porcentagem desses alunos? Ela é de Santa Filomena, Pernambuco. Ótima pergunta. E por lei, gente, a gente não pode oferecer uma, nenhuma oferta educacional que crie desigualdade. Então, por exemplo, se a rede escolhe disponibilizar os conteúdos numa plataforma online e um aluno disser, é, eu não tenho como acessar, eu não tenho um equipamento, eu não tenho conectividade, essa rede vai ter que prover para aquele aluno é, a mesma forma de acesso àqueles conteúdos. Então é muito importante pensar na questão equidade, né? levantar quais são os alunos que têm acesso, aqueles que não têm, e escolher a estratégia de ensino remoto que atendam a maior parte desses seus alunos pensando já nas estratégias compensatórias que você vai fazer para aqueles alunos que não tiveram conteúdo. Por isso, essa ideia de fazer avaliação, de fazer prova, logo quando voltar, é, o, as, for, é, as escolas forem abertas, ela não vai funcionar logo no começo. Né? Você vai ter que garantir um tempo para ter certeza que todas as crianças tiveram acesso àquele conteúdo, aquelas aulas, para poder, enfim... Avaliar. Bacana, Lúcia. Eu vou pedir para a Ana Clara soltar a próxima pergunta. Na verdade, é uma pergunta avaliativa, né? A gente quer entender se as atividades que foram é, disponibilizadas aqui, elas estão atendendo ou estão ajudando a colocar em prática alguma ação baseada no que está sendo aprendido aqui. Então, a gente pede que vocês respondam a pergunta 3, né? Se você já participou de outro webinar diário e se você colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui. Bom, vamos continuar. A próxima pergunta, Lúcia, diz respeito à questão da educação de jovens e adultos. Muitas perguntas com relação a isso. A Patrícia pergunta, a, a Wanda também, a pergunta, eles querem saber qual a orientação referente a essa modalidade de educação de jovens e adultos. Há algo que possa ser feito nesse sentido? Sim, é, talvez seja o público mais apropriado, na realidade, para a gente trabalhar com essas estratégias remotas. Porque, de novo, é um público que já tem mais autonomia de aprendizagem e a grande parte tem algum acesso à tecnologia, seja pelo seu telefone, seu smartphone, seja por um computador. Né? Para esse público, gente, a grande, o grande desafio é engajamento. Né? Essas pessoas são pessoas que ou saíram do, do, já do sistema de ensino, estão voltando, então elas precisam muito de apoio para aprender. Elas já têm autonomia cognitiva para é, ler os textos, fazer as atividades, mas a grande é, dificuldade é manter eles engajados, né? porque aí eles vão ter outras distrações em casa, vão então, os cursos que as estratégias de ensino a distância que tem mais esse, essa mediação, essa checagem dos professores de como é que você está, você viu aquele programa, você entendeu, você ficou com alguma dúvida daquela daquele vídeo que a gente mostrou para você sobre isso. Então, manter esse contato para o eja é a maior, é, a melhor estratégia a ser feita para manter o maior engajamento. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Simone Soares, que inclusive está participando de quase todos os nossos webinars. Obrigada, Simone, pela participação. E ela diz o seguinte, penso que o grande desafio é atingir os estudantes que não têm acesso às tecnologias. É preciso sentar com o CME e definir diretrizes e normas para realmente universalizar o acesso a todos. Muitos professores estão se envolvendo, cada um a seu modo, mas ainda me inquieto. Até que ponto conseguiria envolver todos os docentes sem necessariamente garantir que tais atividades tenham validade quanto a carga horária a ser cumprida? A cada dia há uma cobrança maior a este respeito por parte deles. Olha, é, aqui eu vou dar minha opinião como especialista em educação, eu acho que no Brasil, como a gente estava logo no começo do ano letivo, né, algumas redes tinham começado em fevereiro em março, a gente vai ter que zerar agora quando as escolas abrirem, dizer, vamos começar tudo de novo. As estratégias que a gente pode usar, vamos dizer, é estender o horário da escola, né? é estender, usar a tecnologia, como eu falei, para suplementar esse tempo, mas acho muito difícil, é, por questões de equidade e de competência mesmo digital, tanto dos técnicos das secretarias quanto dos professores, que a gente consiga dizer, não, a gente conseguiu suprir toda a demanda e a gente atendeu as necessidades de aprendizagem de todos os alunos. Eu não conheço nenhuma rede que está segura que vai conseguir fazer isso. né? Mesmo em redes já estabelecidas como São Paulo, como eu disse, até há pouco tempo estava de férias, para poder a secretaria se planejar, e Amazonas, que agora está ampliando para, outros, para outras escolas o centro de mídias deles, eu acho que não dá, eu acho que seria o pior dos cenários a gente considerar que isso foi uma aula dada, que foi um conteúdo trabalhado com os alunos. Eu começaria do zero e teria então no, no próximo semestre, no próximo trimestre, se tudo der certo, uma estratégia de suplementar o, a, o tempo de aprendizagem. Até porque a legislação já permite isso, né, gente? Os 200 é. dias letivos agora não precisam ser 200 dias desde que você trabalhe a carga horária. Então, é quase como dizer, se eu dobrar o, o tempo de aprendizagem no segundo semestre, teoricamente, você conseguiria dar todo o conteúdo do ano. É, Lúcia, se me permite, queria aproveitar fazer um, um, um gancho aqui na sua fala e eu, tô, eu tenho visto essa ansiedade geral em querer cumprir a carga, antes era cumprir os dias, hoje é cumprir a carga horária, e parece que a gente está numa discussão eterna entre a quantidade é mais importante que a qualidade, em algum momento a gente vai ter que parar e repensar. Acho que não é por outra razão que o Conselho Nacional de Educação demorou um pouco, mas nesse momento está discutindo e há aquela previsão de talvez ainda esta semana se manifestar sobre a organização de atividades não presenciais e a reorganização de calendários escolares. Contudo, eu lembro que nós temos um outro adversário nessa discussão que é ainda a análise da medida provisória 934 no Congresso Nacional que recebeu 229 emendas, a maior parte delas emendas complexas e que caminham até no sentido de schooling e outras questões, que não apenas período letivo. Então, a gente não sabe qual vai ser o, o, o formato, é, a decisão final que vai acontecer no Brasil. Mas acho que o Conselho Nacional de Educação poderá vir clareando informações na linha do que você coloca e aí é importante observar aquilo que o seu conselho, no seu município, se você é sistema municipal ou é, no sistema estadual, quando você é rede está integrado no sistema estadual, o que já foi regulamentado e o que mais o Conselho Nacional vai tratar. Quando o Conselho se manifestar, a coordenação do, do, do PVE já está vendo e nós vamos tentar trazer alguém do Conselho Nacional em algum momento, se sair essa semana, vamos tentar trazer a semana que vem, em algum momento, ou na semana seguinte, para aprofundar essa discussão. Mas não podemos abreviar a discussão. Não pode ser a quantidade em detrimento da qualidade. A gente precisa reorganizar o planejamento da, da prática que estava prevista é, para cada um dos professores, em cada uma das turmas e componentes curriculares para o ano de 2020. E aí... Pensando em educação infantil diferente, como muito já tratamos aqui, mas pensando o ensino fundamental com a sua especificidade, nas séries iniciais, as séries finais, a sua organização por componente, a sua organização curricular. Porém, calma, calma, porque a gente ainda não sabe quanto tempo as aulas ficarão interrompidas, Exatamente. qual vai ser o formato final de como será o ano letivo de 2020. Eu não sou pessimista, muito pelo contrário. Mas não adianta a gente antecipar e, e tocar essa discussão, porque, Lúcia, muito do que efetivamente uma secretaria bem intencionada queira fazer nesse momento, não será validado ali na frente, porque ela entrará em conflito com a decisão do Conselho Nacional de Educação e com a transformação da medida provisória 934 em lei. Tem que pensar, agora tem que pensar, mas não tomar já uma atitude é, é, precipitada. Calma, calma nesse sentido. Muito bom, Super Carlos. Super concordo, Carlos. Bom, vamos lá. Uma pergunta da Clarissa Magalhães. A Clarissa diz o seguinte, uma vez as escolas e as redes como um todo encontrando suas possibilidades de ensino remoto e dedicando esforços nesse sentido, que dicas você daria para que a participação dos alunos pudesse ser computada considerando as diferentes estratégias realizadas? É, de novo, gente, é, tem alguns estados até que estão tentando no Mato Grosso do Sul mapear quais são os alunos que realmente estão participando das atividades. E, mas, é, de novo, isso é muito difícil, é, até porque você pode perguntar para o aluno, para o WhatsApp, se ele está participando, ele, diz, ele pode dizer que sim e não está. Então, é muito difícil. Então, eu, eu acho que na volta, o que a gente vai precisar, de novo, é parar e dizer assim, olha, é, a gente ofereceu situações de aprendizagem, experiências de aprendizagem, vamos ver o que os alunos aprenderam. E aí você vai encontrar muitas discrepâncias, muitas desigualdades e você vai ter que fazer estratégias, então, compensatórias é, para essas desigualdades. É, e eu super concordo com o que o Carlos falou, a minha preocupação é que o Conselho Nacional está assumindo uma posição, olha, nós vamos dar uma diretriz, mas cada conselho estadual de educação pode é, ter as suas próprias diretrizes, não precisa ser... É, e aí, realmente, tem várias pautas que podem se misturar que não são positivas para a educação. A, a pauta do homeschooling, a pauta do ensino à distância para fundamental 1 e 2, então... Claro que há grupos e há interesses que vão fazer advoca-se por várias é, tendências. Então, para mim, está muito claro assim, ó, vamos, foi suspensão de aulas, aqueles que conseguiram adiantar férias, acho que foi a melhor estratégia. Vamos tentar fazer alguma coisa para manter os alunos engajados, mas não considerar isso aula dada ou conteúdo trabalhado, ou, porque na volta a gente vai precisar avaliar isso e se, como eu disse, se tiver... É, se existirem alunos que não tiverem acesso, as redes vão ter que prover para esses alunos essas oportunidades de aprendizagem que eles não acessaram. Legal. Lúcia, muita gente dizendo que hoje realmente a internet está com uma instabilidade, então, assim, é, fiquem tranquilos, a gente até às quatro da tarde vai enviar um card para vocês, ou no WhatsApp, ou então por e-mail, com todas as informações relativas ao webinar de hoje, e o link da gravação. Então, quem não conseguiu assistir... É, todo o webinar no dia de hoje vai poder assistir a gravação depois e também compartilhar com quem tiver interesse. Ana, será que você consegue mandar a última pergunta? Na verdade é uma pergunta para saber se vocês gostaram do tema, da temática de hoje, enfim. Eu acredito que sim, a gente já ultrapassou as 500 pessoas, então a gente tem uma grande quantidade de participantes. Então, qual é a avaliação que você faz dessa sessão de webinar? É, e já muita gente pedindo você para você voltar. É. É. Inclusive, o Carlos aqui, falando na, no individual, que falou não você tem que voltar para falar como fazer. Carlos, se quiser é complementar. É, eu acho que a, a sua participação hoje, Lúcia, ela é, dá a possibilidade de clarear as ideias, ela dá a possibilidade de entender, e pela sua fala a, extremamente acessível e pela capacidade técnica do CIED com o portal, dar luz aos municípios. Então, acho que é muito importante que a gente possa ter novamente a sua participação em breve aqui no PVE. E aí, quem sabe, para trabalharmos, eu já pensei, estava conversando com a Carol e tenho até alguma sugestão depois para conversar com você para ir trabalhar especificamente em caminhamentos. Eu acho que isso vai ajudar muito aos municípios que possam querer organizar atividades não presenciais e não apenas usando os recursos tecnológicos, da oferta à distância. Eu acho que podemos ter uma conversa novamente com vocês, será extremamente agradável. E como eu já previa é ontem eu te falei, né? Que a sala é. é encher, ia é ter muita pergunta, ia é ter muita coisa, aí a gente mais ou menos conhece a, o grupo que integra o PVE. É, Isso, você, eu... você quer deixar uma última. Diga, diga, é justamente isso. Eu ia dizer isso também, né? na realidade eu estou sendo porta-voz, mas todo esse trabalho foi desenvolvido pela equipe do CIEB, que é uma equipe muito qualificada, tem trabalhado muito, a gente brinca que nunca trabalhou tanto como agora, tentando apoiar as secretarias. Então, eu até proponho que a, que a equipe que desenvolveu esses modelos, coordenada é, pelo Jean, Lidiane, Larissa, possa vir e trabalhar mais a fundo, então, com as pessoas das secretarias, cada um desses modelos, discutiu o pró e contra. Eu só aqui mostrei esse trabalho maravilhoso que eles uhum. fizeram, mas acho que é, valeria a pena fazer um webinário específico para eles contarem é, cada um desses modelos, o que, que implica, quais são as implicações, quais são os ganhos, quais são os riscos. Acho que estamos à disposição para fazer isso. Como eu disse, a nossa missão é apoiar gestores públicos de secretarias de educação no Brasil. Então, estamos super à disposição, à disposição para ajudar da melhor forma que for possível. Obrigada, Mas também, Lúcio. né, Carol, registrar e parabenizar realmente é, esse esforço, esse trabalho realizado pelo CIEB, esse, é uma possibilidade importante no momento como esse que vai carrear e que vai caminhar as discussões em cada uma das secretarias. Parabéns mesmo. A você e toda a equipe. Obrigada. Obrigada, Lúcia, muito obrigada. Bom, a gente gostaria agora de pedir para vocês: a gente colocou o link ali no chat sobre as sugestões de temas para os próximos webinars, né? A gente sempre está pedindo para vocês enviarem as suas sugestões, porque justamente a gente quer trazer especialistas e temáticas que sejam interessantes para o dia a dia de vocês. Né, Carlos? A gente vem completando, não sei já quantos dias a gente vai fazendo webinar diário uma participação grande, a gente fez uma média de umas 360 pessoas, 380. Pensando que no PVA a gente tem 76 municípios hoje, a gente está conseguindo contemplar um grande número de gestores, né? E também abrindo para possibilidade de outros municípios e outros gestores também participarem. né? Os seminários, eles são totalmente abertos. Então, eu gostaria muito de agradecer à Lúcia, à Carlos, pela participação de vocês. É, para nós do PVE é um prazer enorme ter vocês aqui discutindo sobre esses temas de altíssima relevância. Muitas contribuições. Lúcia, depois eu vou compartilhar com vocês as perguntas que foram feitas. Enfim, o chat né, com todos os comentários, enfim, os elogios né, é, dos gestores com relação ao trabalho do CIEB. E sim, acho muito interessante trazer alguém da sua equipe também para falar um pouco sobre o, é, como foi elaborar essa plataforma. E outras dúvidas que venham a surgir, porque tem muita gente pedindo para fazer um próximo também. Já tem hashtag aqui, Volta Lúcia. Ah, <risos> Só para você ter uma ideia. Legal. É, legal. Obrigada, legal. muito obrigada. Carlos, você quer falar um pouquinho sobre o webinar de amanhã? A, a, a Lúcia conhece, né? A Lúcia tem uma par parceria com o Porvir, né? Então, Exatamente. é a Tatiana Clix que vem aqui amanhã falar com a gente Ótimo. às 10 horas da manhã. É, e ela ah. vai falar com o podem organizar material para compartilhar com o professor e também com as famílias. Então, é uma conversa que vai ser bastante agradável e que dá sequência a, a, a, também, de certa forma, a, Lúcia, a tua abordagem de hoje, porque a gente tira aquele foco extremamente pesado de pensar apenas em atividade por meio da educação à distância. Acerta. Legal, e a, a, a, pede para a Tatiana mostrar também um site que foi construído agora pelo Porvir com vários parceiros, chamado Aprendendo Sempre, que também ali reúne os trabalhos de várias fundações e institutos sobre o que está sendo feito em resposta à, pan, à pandemia. Então amanhã a Tatiana pode falar sobre isso também, que é muito legal. Justamente, ela vem aqui para falar sobre esse assunto. então tá. Agradecendo aí muito a sua participação, Lúcia. Obrigada, Ana Luísa, que está também nos ajudando aqui nos bastidores da equipe da Lúcia aqui, fazendo os comentários, né? colocando os links da, da pesquisa. E entrando no site do CIEB, né? vocês podem acessar essa pesquisa que foi apresentada pela Lúcia, o vídeo que foi exibido, o vídeo também sobre a história do CIEB e outros materiais que estão disponíveis lá. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todas, de todos. E amanhã às 10 horas a gente está de volta com a Tatiana Clix do Porvir. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau gente. Obrigado, Lúcio. Tchau, Lúcia. obrigada. Obrigada também, Carlos. Carol, só uma pergunta. Volto para fazer a pílula já.